Na continuidade, então, a gente é, apresenta o nosso convidado de sonagem que exige pelo horizonte, Minas Gerais, gestor do governo municipal, compositor, poeta, escritor e autor do livro, Paulo Estêvão e sonetos. Compositor de músicas espíritas de grande repercussão, como aquelas interpretadas pela dupla Tia e Vanessa. Irá nos brindar agora com a palestra o artista espírita, o evangelho bem -vindo. por favor, Carlos. seja bem-vindo com você irmão Muito obrigado, bom dia é, eu já queria começar logo para ver como que eu ia começar sabe? o roteiro está improvisado por uma questão de coerência a maneira como essa palestra foi preparada, na verdade, essa conversa... Está tá dando para ouvir bem aí, gente? Está tranquilo? tá nítido? Tá. Eu preferi preparar a, a conversa através de reflexão. Achei que seria mais coerente do que aquela questão de preparação acadêmica. Porque o tema requer isso, tá? Então é um roteiro breve, tem que ser até em função do tempo. E primeira reflexão importante que me ocorria ali, né, alguns esclarecimentos primeiramente não é por excentricidade não tá? eu geralmente fico em Belo Horizonte não é habitual que eu saia e a minha hipótese é simples né, eu já comentei isso com o Adson é, eu comento que eu sou servidor público municipal e trabalho na área de assistência numa instituição que funciona sempre traduzindo eu saio do umbral como a tornozeleira e o meu compromisso kármico é naquele perímetro ali de Belo Horizonte, sabe? Eu saio com liberdade assistida, por isso é que eu fico lá, não é excentricidade não. Segunda questão, há dois anos minha mãe foi para o plano maior, uma grande bênção, fala que aqui tem o fundador, né? E o trabalho nosso foi fundado por ela. E ali eu estava pensando, evocando a minha mãe, dizendo, mãe, é... A gente pode aproveitar esses grandes momentos, essas grandes oportunidades para estarmos em sintonia e ligados, porque sempre fomos tão ligados, né? mas eu fiquei preocupado, eu falei assim, não, mas aí serão poucos momentos de encontro com a minha mãe, eu vou pedir o contrário, que ela me ajude quando eu estiver mal, porque ela vai ficar quase sempre comigo, acho que eu saio no lucro, né? mas certamente ela apoia essa iniciativa, essa vinda, a gente agradece e se sente muito honrado e pequeno. Perante o grupo, dedicação, organização, esforço na arte. Só que se sentir pequeno para esse tipo de trabalho, esse tipo de conversa, é ótimo. Ajuda. Até em função da dança. Tá? É, outra questão, eu tentei lembrar, foi viajar, aí quando me disseram que haveria conexão, né, você, fala, você vai para Campinas, chega lá, você espera uma hora e meia, aí você vai para Ribeirão Preto, aí quando chegar pega pegam você, você vai para Franca, e quando voltar, você para em São Paulo, espera um tempo para vir para BH, aí eu, é metáfora, tá eu cometi uma heresia, eu, preferi, eu pensei assim, vamos começar falando de Paulo de Tarso, que ele fazia as viagens, mas vocês não me ajudaram na, na comparação, porque... Primeira vez que eu... avião, né? Nesta vida. Foi muito tranquilo, não teve graça. Foi tudo fácil. Aí eu pensei assim, de repente, pelo menos o hotel pode ser distante também, não era não. Aí de manhã eu peguei e falei assim, olha, tem uns... Muito obrigado, tá? Com açúcar? Aí eu pensei assim, né? Tudo, né? Eu... Avião... Ah, aí o pessoal, não, tem espera da conexão, você vai ter que ficar uma hora e meia lá, poltroninha tranquilo, aí chega o hotel, né? chegou para café, agora que o Roberto vai me buscar, Eu não deu para confirmar tudo que tinha na mesa de café, não, porque não dá para pensar em Paulo de Tarso, naqueles navios, patrocinado por Lucas, com aquelas tripulações, já existia pena alternativa, eles eram às vezes obrigados a escolher o barco, tá, então nós não temos noção do trabalho de Paulo. E o que, é que se relaciona com a nossa vida, né? E com o nosso tema. Porque Paulo é uma carta viva e depois ele escreve. A gente até comenta que Paulo de Tarso ele poderia ter requerido a aposentadoria, né? Por idade e por tempo de serviço. Porque com mais de 60 anos é que ele desencarna com mais de 30 anos de serviço continuado na causa do Cristo e anteriormente com empenho na carreira de Sinédrio né? então Paulo ele, em todas as categorias ele é especial bem, sem problema outra questão Kardec também ele é forjado ele aqui é né? então também Allan Kardec ele é quando a gente pensa que Kardec está terminando o, o, a experiência, o testemunho... A contribuição para o nosso estado de humanidade... Ele estava reiniciando com a face mais importante da sua vida. E aí também eu volto a falar da... Eu não tinha planejado muito falar da minha mãe não, mas obrigado por me ouvirem, tá? Minha mãe teve a fase em que ela foi a... Eu não conheci, né? Solteira e tal... Fisicamente... Depois a fase em que ela foi mãe e já teria sido interessante, meu pai e ela se separaram, eu tenho praticamente duas mães, porque a Helena é casada com meu pai há mais de 40 anos, os três amigos e tal. Aí teve a fase da minha mãe na assistência social, em que ela funda o trabalho e fica conhecida como Tia Branca. Poderia parecer que a face mais maravilhosa dela fosse essa, é a mais conhecida lá. Ah, você é filha da tia Branca, nossa, eu conheço o trabalho dela, eu escutei falar e tal. Mas a fase mais maravilhosa da minha mãe foi quando ela adoeceu com força. Ela teve leucoaraiose, né, descompensação, então um lado ela não conseguia assim que o sangue chegasse. Aí ela tinha dificuldade para caminhar tinha dificuldade motora de um lado depois foi sucedendo, depois ficou cadeirante teve dificuldade de falar e tal aí eu entendi por que, que porque a gente tinha que se perguntar por que, que as pessoas às vezes plantam árvores que assim ela leva a árvore leva 60 anos para dar as flores né minha mãe me mostrou isso é metáfora também né as flores mais lindas da minha mãe foram as últimas ela foi cada vez melhor as pessoas não viram a tia Branca pública lá na, naquela caminha, naquela cadeirinha né? quando ela já estava uma vez lá que a enfermeira estava limpando minha mãe porque um dia lá ela estava no banheiro lá do do Ipseng, na urgência né? tem a ver com o nosso tema, tá gente? se não tiver também isso é mais importante do que o que foi proposto aí eu estava lá com a enfermeira lá, né? a enfermeira, primeiro quando minha mãe teve necessidade, você o homem, você já viu, né? gente, ó esse banheiro está privatizado falei para o pessoal lá, e preciso de ajuda de um, um, um uma, muito mais do que um homem, uma mulher pronto, aí uma enfermeira acudiu ajudando a limpar a minha mãe eu falei para a enfermeira assim, quer ver uma coisa, perguntei assim, mãe ela cadeirante sendo limpada, e falei assim para perto da enfermeira, perguntei assim mãe, a senhora preferia estar bem agora em Paris ou preferia estar no banheiro com a gente aqui no Paul -Bierke? é foi em Paul -Bierke enfermeira <risos> ficou escandalizada né, tia branca, essas florações é que são as lindas, então Paulo, a gente para pensar em João escrevendo João Evangelista, escrevendo o um Apocalipse né, lá em Patmos, quando se fala em exílio, nós não temos noção do que seja, nós não temos noção das condições em que ele escreveu isso fala como ele foi o último a apagar as lâmpadas lá dos apóstolos, né? que João Evangelista ao final ele só dizia o principal, né? amai-vos amai-vos Gandhi, por estudo comparado, o nome bonito em academia é isso, né? o estudo comparativo de Gandhi, é que poder se iam perder todos os livros do mundo que se não se perdesse o sermão da montanha, nada se teria perdido e cada vez mais eu me compenetro, e eu não tinha isso. Eu estou compenetrando, é o termo mesmo, que aos poucos é que eu vou me compenetrando de que... As bem-aventuranças são tudo. Tudo. Quando a gente depara com a nossa sociedade, e aí estamos falando do nosso terra a terra. Quando nós deparamos com as dificuldades interpessoais que nós temos tido com a mercantilização que nós temos feito da nossa sociedade com o mercadejamento que nós temos feito dos nossos dons com o individualismo que nós temos escolhido nós vamos percebendo que falta o que? bem aventurados os simples, os humildes, os mansos, os pacificadores os sedentos, os famintos, aí não é apetite, é fome natural, de justiça então, nesse sentido, as bem-aventuranças, elas são a síntese da síntese. São as gemas mais preciosas que Jesus passa para nós, depois de também ter sido a maior carta viva. Bem, então Paulo, uma questão do ponto de vista da arte, né? da questão do nosso processo. Nós temos as possibilidades mais terráqueas, né? nós temos aquela arte pela técnica, que é essa que a gente pode desenvolver todo lugar eu falo das vergonhas que passei... Né? uma delas com essa questão de... essa questão da letra que a gente... supõe escrever... e que voltaremos daqui a pouco a isto com auxílio de um companheiro que é... da análise do discurso... e que é imperdível, porque é Bakhtin. então eu já antecipo, porque senão depois eu esqueço... É, em função de a minha esposa estar fazendo doutorado na época que ela vai ser doutora e eu vou ser jogador de futebol então eu tenho me dedicado a essa carreira até agora não veio a proposta para nenhum juvenil do Real Madrid, do Barça mas eu estou dedicando a minha parte, ela fez a dela de doutorado e aí ela teve contato com um teórico com que ela se familiarizou, familiarizou bastante, aliás dois a Amossi, é uma teórica e Bakhtin, mas por que citar Bakhtin no encontro espírita? porque ele também esteve doente e porque ele também não escreveu, os, a gente diria que os discípulos dele escreveram por ele, e qual que era a base que nos auxilia, e a gente busca numa fonte não espírita, de um companheiro muito espírita, para citar Bakhtin, porque a base de muito estudo que ele teve, e de muito esforço até para falar e para ensinar, é de que a autoria individual não existe, o pressuposto dele é de que as produções elas são coletivas. E aí ele não está recorrendo a Platão, ao mundo espiritual, ao mundo das ideias. Ele está argumentando linguisticamente, sociologicamente, que as produções são coletivas. E às vezes nós fazemos o seguinte, a obsessão a gente joga para o coletivo. E o acerto a gente joga no individual. A nossa vaidade ela é muito interessante, ela é contorsionista, né? é porque eu fui influenciado, aí é porque é legado, é memória genética, é mau exemplo, é porque eu fui induzido, é por causa do pertencimento, é por causa do, da mediação, no, em resumo, a culpa é de Deus, né, resumir, onde Ele nos colocou, com quem ele nos colocou, o que Ele não fez por nós, o mal é de Deus, e o bem é nosso, a vaidade faz isso, né, então Bakhtin, Vale a pena, minimamente, o pessoal depois confirmar essa linha de pensamento dele, que é interessantíssimo. Quando a gente fala em letra, aqui palestra, boa amiga poeta, né? nós estamos nos valendo de um código que foi construído coletivamente, inevitavelmente, nós estamos usando expressões usadas, nós estamos pisando terrenos conhecidos. Você vai deparar com situações geniais, por exemplo, de Machado de Assis, que ele acaba é, né, criando, bem assim, revelando expressões, expressões que nós percebemos são utilizadas até hoje, e que se tornam uso corrente, domínio público. Agora, essas expressões também vêm de outras expressões. Tem uma historinha que fala, é, é, uma, é história de um espírito em quadrinhos, né, e que o que aquela historinha em quadrinhos demonstra, o, o espírito passando pelos lugares e pelas livrarias e ele comenta por hipótese assim é simples mas é profundo ele fala assim, ó, aquele ali está escrevendo e ele não imagina que eu estou influenciando mas estou, ele pensa que ele é que está escrevendo, e de quem é que ele está falando? de Kardec que a gente diz, mas Kardec não era médium segundo Bakhtin ele era médium segundo Amoci, ele era médium isso ajuda por quê? Porque com o tempo, nós entenderemos que nós não vivemos, o Cristo vive em nós. Aí é que a gente vai entender a carta viva de Paulo. Paulo começou do jeito que a gente começa pela técnica, nós vamos falar da técnica, né? Então Paulo começou assim, assim que ele teve a revelação de que o Cristo se manifestou a ele e tal... Aí ele sai logo para a sinagoga para pregar e para. É argumento de autoridade, né? Ele anuncia para a sinagoga que ele induziu aos enganos, aí ele vem corrigir, vem falar, ele larga lá Ananias, né? E anuncia a eles: olha, eu vim dizer para vocês que realmente o Cristo, Jesus, é o Messias. Eles pensam, é, é retórica, né? Paulo agora chegou no extremo da ironia e do deboche e fica esperando a pegadinha. Quando percebem que Paulo estava falando com firmeza, eles ignoram e saem. Ele preferia, diz, ter sido apedrejado. Pior para ele foi a, a infâmia do desprezo. Aí ele volta a Ananias, meio assim, mas o que aconteceu de errado? E Ananias diz assim, não é só falar, no caso do Cristo, Paulo, você vai ter que viver. E aí você vai falar o que você está vivendo. Então a gente tem a possibilidade da técnica, que é aquela do papagaio, o papagaio pode aprender a falar cadeira, ele fala o que é cadeira, mas ele não sabe o que é cadeira. Segundo Piaget, isso é o nome complicado disso é função semiótica Por que eu estou falando alguma coisa complicada? Vocês acreditaram que eu preparei alguma coisa, tá? Só por isso Eu nem sei se as função semiótica existe. O que, é que significa isso E eu fico com medo quando eu falo uma coisa que eu não sei o que é Que eu falei do papagaio Porque quando alguém faz assim, eu falo Nossa, se fizer a pergunta, que aquilo ali sabe O que eu fingi que eu sei <risos> Então Aí tem a outra possibilidade, né? essa da técnica, a técnica que eu falo é vergonha, eu já falei isso, o Adson sabe algum sabe tal, o Dani sabe o companheiro que estava comigo no encontro ele também sabe é, eu sempre confesso que uma vez eu estava no, eu sempre, eu acho que é, é recentemente, eu vou ter que fazer análise sobre isso, tá? um dia que eu estava no encontro que eu falei que o pessoal foi lá ah o Gladstone está aqui e tal eles foram com o violão né o Gladstone lá está aqui vai tocar aurora para nós, eu sei tocar a música do Tim vocês acham que eu sei essas letras de cor? É, eu vou saber, é, a de cor. Eu tenho esse CD em casa? Eu até, esses dias, eu falei que eu não tinha, eu tinha um, mas agora já não tenho mais não. Tá? Por quê? Se eu aprender a aurora, é o papagaio. Eu vou tentar, como que toque igualzinho? Eu não tenho aquele sentido musical. Então eu posso desenvolver a técnica com violão e o pessoal, nossa, que é até perigoso falar em arte com artista mas vocês sabem tanto isso violão e gaita, né? um tal de pegar violão e gaita, o atos é a prova viva ali, ó. testemunhal de que, eu não sei o atos me ensinou a tremer, faz esse exercício aqui, não amigo, para de tremer primeiro tenta encostar no violão, não era isso então dá para fingir que toca dá para fingir que a gente vive o evangelho não é assim? violão, gaita e evangelho é, dá para ser no sentido surrealista também, né? de fala assim, olha, é a questão de sonhar às vezes a gente tem uma visão, um sonho e a gente se apega a ela e se aferra a ela e se obsidia a ela, e se algema a ela e pensa que nós somos a criação, a vaidade às vezes vem é disso e nós, por que nós nos iludimos? É um estado de alienação mental nós passamos a achar que somos aquilo que nós fazemos e às vezes tem corpo, mas não tem essência. O corpo, aí o um outro tem corpo e essência, de onde veio tem essência. Aí nós capturamos uma, uma arte, uma manifestação e, e nos confundimos. Não é porque nós andamos com os grandes, que nós somos grandes. Embora é claro que isso repercuta em nós. Mas para o grau de identificação, de integração, de comunhão... Nós temos que nos entregar à causa, personificar a causa e viver a causa. Que é a questão de Paulo naqueles momentos, né? Primeiro, quando ele, no estado de luta, né? Olha que excelente é, retrato psicológico Paulo nos passa, né? Quem me livrará deste corpo de morte? Se o bem que eu amo, eu não faço. E o mal que eu não amo, eu faço. Então essa luta que Paulo estabelece, até que, ele diz, eu oh, dei de mão as coisas de crianças, tomei o alimento sólido, o alimento de adultos, e já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Tem a outra possibilidade, que é a dadaísta, né? Essa, quando pensar na questão do dadaísmo, é uma palavra que quer dizer o que? Nada. E não tenta dizer o que é o nada, não, porque senão você não é um dadaísta. Ou seja, é quase o ovoide, né? É uma tentativa nossa, é, é porque é uma tentativa de não ser, olha que complicado. Né? Ser ou não ser, a questão se resolve. Não ser, por quê? Porque aí também a gente pode cair no estado de alienação, que é aquela assim, eu me, eu me desintegro na arte. Eu sou a arte, mas eu não sou. É uma questão, vamos passar desse nível filosófico não, porque senão... É aquela história que a gente conta da... A gente não pode racionalizar demais as coisas. não Tem aquela fábula que o pessoal fala da, da centopeia. Né? Eu achei curioso isso para a gente pensar, porque disseram que os, os, os bichos né, estavam encantados com a centopeia. Né, e e chegaram no ponto que eles falaram você assim, tem que ensinar para a gente, você tem a manha. Você né? tem que ensinar para a gente a andar igual você anda. Como você faz? Aí a centopeia pegou e chegou a tanto interesse, que ficou combinado, não, amanhã você ensina para nós e a centopeia ia preparar então uma cartilha, uma cartilha para eles. Ela começou a preparar uma coisa assim, olha, é, eu é simples gente, eu peguei e começou a anotar a cartilha e falou assim, olha, eu primeiro vou com as pernas direita depois com as esquerdas, não, eu vou com as ímpares e depois com as pares, não, eu faço, eu vou com as dianteiras, depois eu vou com as traseiras a tração é na traseira e tal, ela ficou preparando pra... no dia seguinte os animais se reuniram e a centopeia não aparecia eles foram saber o que tinha acontecido ela tinha desaprendido a andar <risos> tem isso também, tem? é não deixar de ser natural é importante porque senão a arte nos possui aí nós estamos falando de, aí nós estamos falando de obsessão nós estamos falando de possessão é mais complexo, a questão da e nós temos a possibilidade, mais interessante, mais profunda, que é o da transcendentalidade, é quando nós alcançamos graus de consciência, que naturalmente nós vamos consolidando, cada faixa de aprendizado, de saber, e de fazer, e de ser, é quando nós conseguimos consolidar é isso, né? ainda Piaget ele fala de uma questão que é assimilação e acomodação, assimilar e acomodar é como processar e ir consolidando. Então, nós temos possibilidade, e aí o tema de que falamos é que nós temos possibilidade de é, produzirmos uma arte que está em nós e sermos a arte que vem de nós. E não é jogo de palavras, é, é, é realmente uma tentativa de falar dessa unidade possível. E de nós entendermos, tá, mas aí chega um momento em que se dá uma revelação através de nós, que é coletivo, mas aí é, tá, a questão da autoria, é a responsabilização da participação que você tem no processo. Não é verdade? Então é muito natural. O problema é quando a gente tenta se apoderar. Por quê? É... E tem coisas curiosas, das letras lá, teve situações assim, essas que eu passei para o Tim para a Vanessa, que ele faz música, né? E, então, o, teve situação, a, a música aos, aos pés do monte, tem uma curiosidade, a, uma companheira, Sandra, ela havia pedido uma música no tema do Sermão da Montanha. E eu, o Tim falou assim, claro, nós temos encomendas de uma música, letra e tal sermão do monte, aí você faz alguma coisa? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Maria em relação a ave e a senhor das estrelas senhor das estrelas, eu pensava, poxa, mas o que é que não se escreveu a respeito de Jesus? É, é como, Quando você tem uma tentação de ser escritor, a melhor coisa que você faz é entrar numa livraria você desiste porque você vê, não, já está escrito <risos> senta na União Espírita Mineira, entra no lugar Fala assim, ó, já escreveram muito melhor aí falta o que? tem muito hoje nós temos muito digitador e pouco leitor muito escritor e pouco leitor né? então esse desafio também existe mas então senhor das estrelas eu faço, mas o que escrever acerca de Jesus que seja novidade? sobre Maria então eu relaxei porque eu pensei, ó, não é nem justo com a igreja pressupor que nesse tempo todo de dedicação a igreja não haja entendido interpretado e vivido a essência de Maria é complexo você sair da essência de Maria e de Francisco de Assis com a história da igreja porque é óbvio, é justo é natural é, é científico que se relacionaram com a essência deles então você segue o diapasão, por quê? porque é aquele agora quando falou, sugeriu a questão do sermão da montanha né? aí eu demorei demorei, demorei, porque não concentrei, porque fui desplicente, porque fui negligente, porque esqueci o prazo eu ia falar assim, escasseava, mas também já está muito exibicionista usar as palavras todas que eu preparei, né? até porque a palavra tem que estar tá no contexto, não adianta só usar a palavra né? a palavra tem que estar tá na frase né, tal. então aí um dia o Tim pegou e falou assim eu quero mostrar uma música para você, aí o tinha sentou, tocou a música aos pés do monte Falei para ele assim, tinha interessante, viu? bem no estilo das que a gente faz, né? Essa é de quem? Foi, não eu fiz. Ah, sei. Aí me deu aquele sentimento de eu não, não vou falar ódio, Que essa palavra, é o contrário de amor, né? Porque, tinha, porque ele fez a letra e a música, né? Eu falei, ah, sei, agora você faz a letra também. Mas como que foi? Ele falou, não, eu sentei ali naquela. Cê, cê, gente, quando você estiver com raiva, é bacana porque a gente finge que está em paz, né? a gente pergunta como se você estivesse com ternura na voz mas por dentro Jesus sabe, né aí eu falei Tinha, mas você fez a letra e a música no mesmo estilo eu pensei, plágio né, eu pensei, tá aí ele pegou e falou, não, você cadeira que a gente assenta lá para a reunião mediúnica né, e tal, e escrevi, aí eu fiz a música quem assistiu eu não esqueço do Mozart, eu não esqueço aquele personagem lá, o Salatieri, né? Yeah. Qual não? Hã? Eu não esqueço, eu não esqueço do Salieri. Aí eu lembro muito de Salieri numa hora dessa, né? Peguei o... Assim que o Tim saiu, peguei o violão dele, sentei na mesma cadeira que ele sentou e falou, vem minha música, vem a minha música. Aí tal, e a música eu não vejo até hoje não, eu estou esperando um tempo aí eu peguei fazer, aí além de gelar o papo com o Tim, eu gelei, com Jesus eu gelei o papo, que é pouca coisa, dois meses, dois meses e meio e tal, aí o Tim mostrou claramente que, a vontade de Deus não se assenta sobre a cabeça de uma pessoa, Bakhtin, moci, né? Então, claramente, por que, que me ajudou aquilo? Porque eu falei assim, olha, realmente deve haver ou alguma entidade, alguma alma, grupo, alguma memória genética, alguma coisa faz essas letras, que não sou eu, e vale para tudo. Tá? Então, a possibilidade da transcendência é essa em que nós conseguimos, qual é o desafio, gente? Por que tanto desafio com a toxicomania? ao que parece, porque a gente alcança estados de consciência, e depois retorna, aí vai para esse estado de consciência e retorna, mas nós vamos como clandestinos, então existe também a toxicomania artística, se a gente for pensar, né? é aquela situação está assim que a gente entra como clandestino, retorna ao nosso nível, e em vez de a gente tentar definitivamente alcançar aquele plano, a gente faz semelhantemente aqueles companheiros que desobsidiavam, lembram? Tem no, nos atos dos apóstolos, tem uma situação, porque Lucas, ele tem muita, tem muito detalhe, inclusive de comédia nos atos dos apóstolos, né? Os dois companheiros que saiam, eles achavam uma graça na expressão da época, expulsando demônios, né? aí eles pegavam e desobsidiavam e ordenavam e tal, era imperativo só que eles chegaram perante um companheiro lá obsidiado e para assim, em nome de Cristo e de Paulo nós te ordenamos, sai deste homem só que deu errado porque o companheiro olhou para eles e falou assim Cristo nós conhecemos e Paulo nós sabemos quem é, e vocês quem são? Eles, Lucas que era médico narra que eles foram espancados eles apanharam saíram em frangalhos eles apanharam até sair da cidade a arte às vezes também nos escorraça, não tem isso? É, a quem tem uma curiosidade também literária né, tem uma coleçãozinha chamada do país da luz e é de um médium Fernando de Lacerda ele é português e o que, que tem ali? Várias cartas de espíritos consagrados portugueses e com uma característica diferente da manifesta por Chico Xavier. Fernando de Lacerda também, quando parecia estar declinando, ele estava reiniciando. Ele era um policial civil, aposentado. E é assegurado que ninguém na sociedade portuguesa conhecia uma mentira dele. Então quando foi através dele a psicografia, eles ficaram estarrecidos, aí eles perguntam para ele assim sobre o que achar, o que falar da esmola. Vou chegar a essa de Queiroz, tá? Da esmola. Aí ele um primeiro vem essa de Queiroz e faz assim: a esmola é uma atitude paternalista que acaba se viciando, necessitado e criando tal, que é a teoria sociológica. Em seguida vem Júlio Diniz: a esmola. É a lágrima que Jesus deita sobre a ferida do sofredor. Então, cada um vem com aquelas diferenças, né? E aí começa aquilo que para nós é, é habitual, é conhecido, aliás, né? Escrever com ambas as mãos simultaneamente opiniões contrárias. Aí, a, o que consta nessa coleção do País da Luz, que a gente recomenda, que eu acho assim, um deleite, né? é porque os espíritos ali vêm mostrar a sua personalidade, eles vêm confirmar, sabe como essa de Queiroz escreve lá? Ele chega ao plano espiritual e fica surpreso que ele fala assim, Ué, mas como pode? Aqueles espíritos maltrapilhos estão se elevando e nós que somos da casta portuguesa estamos aqui, aí eles explicam, aqueles são os que cuidaram dos desvalidos, que tiveram os pais dependentes e que se esforçavam porque os pais, que eram os motivos às vezes das suas penúrias, se demorassem no plano físico, e que os filhos que chegavam, e que traziam dificuldades materiais, eram comemorados, eram recebidos com alegria, e se dedicaram, e foi explicando para ele, essa de Queiroz, ele entendeu mais ou menos, e chegou à conclusão assim, olha, nós estamos invisíveis, Agora nós vamos perceber mais ainda as mazelas dessa sociedade, começou com a crítica social dele, e mais ou menos disse que preferia ficar lá embaixo. Aí ele chega à alfândega espiritual, e ele chega lá e o companheiro fala assim, o que você traz? Aí ele fala assim, olha eu trago livros consagrados e tal, e não queria dar muito papo não, porque ele falou assim, olha um aduaneiro, um aduaneiro lá, o que trabalha na alfândega, né? E que sabia pouco português. Ele achou que não era nem digno da recepção, não. Aí o companheiro da alfândega pergunta, o que é que você traz? E ele falou assim, olha, primo Basílio. Ele falou assim, olha, não quero saber de questões da família, não. Perguntei, o que é que você faz? Ele falou, crime do padre Amaro. Ih, padres criminosos aqui, tem passado muitos. Aí foi entregando os livros dele. Ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte. Aí o companheiro da alfândega disse, você vai ali para o setor de incineração e queima tudo, você pode entrar mas eu não estou né? Quer dizer, eu não prevejo coisa boa para você ir para frente não o que essa de Queiroz está nos mostrando ali, né? é que ele tinha os clássicos que foram incinerados e continuava sendo essa de Queiroz, identificado com ser essa de Queiroz mas a pergunta é o que nós queremos ser não é o que nós produzimos não é o que parece ter vindo através de nós. A pergunta é o que nós somos e decorrentemente disso o que faremos. A questão de Paulo tem pelo menos três grandes momentos, né? Paulo, não Saulo. Paulo além de, é, além de pregar o cristianismo, ele faz o trabalho de articulação das comunidades e depois disso é que ele escreve. E chega um momento em que ele consegue dizer que, quando o pessoal supõe né, haver mentira nele, desmerecimento. Um, quando ele apresenta a folha de serviço, ele avisa, olha, eu fui apedrejado, eu fui é, algemado, eu fui açoitado, sofri naufrágios e tudo isso, Paulo... Uma que a gente costuma comentar é a questão do naufrágio de Paulo, gente. É porque os requintes que Lucas comunica e que Paulo esteve um detalhe, são impressionantes. A gente fala assim, ah, teve um naufrágio. Aí parece que o, o navio foi, a palavra é acometido. Né? E que ele, porque o navio teve uma questão abrupta, não. Foi uma tempestade que durou mais ou menos 15 dias. E que segundo Lucas, que era médico, cientista, ótimo escritor, ele comenta que eles não viram luz do sol durante os 15 dias. Imagine um navio, só para a gente entender a questão de Paulo, Por que Barnabé ficou maravilhado, tá? É, imagine você num navio, não imagine muito não, tá? Desculpe aí para a imagem mental, mas imagine mais ou menos até onde vocês derem conta. 15 dias no navio daqueles não tinha vigilância sanitária, não tem nada disso não, sem sol sem luz do sol sem ver a luz do sol e sem tomar alimento, olha a expressão do médico, Lucas olha, no mínimo eu vou resumir para vocês, dá enjoo um então quando Paulo comunicava, lembrava da comunicação de Jesus que foi maravilhoso, avisou a Paulo em comébico, Jeremias Chavis, deve ter sido assim o um sonho, né Paulo, eu tenho notícias boas e notícias ruins para você. Qual que você é para a primeira? Foi a boa. Você, nome bonito, não outra palavra, que muita atenção na palavra. Acalenta. Você acalenta, porque eu preparei essa acalenta, tá? Foi o que deu tempo, que era a letra A, né? Então, no início, assim, acalenta, você pode ver que... Aí, você acalenta o sonho de pregar o meu nome em Roma. Eu escolhi um cruzeiro para você. A notícia ruim, vai ter um naufrágiozinho, mais ou menos 200, 200 presos, né? A outra notícia boa, Paulo, preparem, vai ter um naufrágiozinho, mas nenhum de vocês vai perecer, nenhum de vocês vai morrer, mas tem uma ruim, qual que é? Nenhum de vocês vai morrer. Paulo não conseguia morrer, é impressionante. <risos> ele não conseguia. Então, a mesma unidade de Paulo, ela é anunciada de uma maneira interessante por, por Emmanuel. Sabe? Ele está lá em Listra, né? E o pessoal supersticioso e tal. Aí ele está pregando e tem tá um coxo lá. Aí, coxo. Chega um ponto que Paulo pega e comenta assim: Olha, ele está conversando e tal. Aí ele fala para o coxo que estava pedindo alguma intervenção: ele fala assim, levanta e anda. Aí Barnabé. Tá louco Levantou e andou. E Paulo continuou pregando. Depois eu vou falar que Paulo já tinha feito o que, que ele faz depois com Eutico. Aí Barnabé voltou maravilhado. Bem, a hora que foi tão impressionante a cura que se operou ali que eles interpretaram Emmanuel cita que eram Mercúrio e Júpiter. E começaram a idolatrá-los. E um copeiro já trouxe um boi enorme lá que ele queria sacrificar. E Paulo rasga a veste e fala: Nós somos homens como vocês. Não tem cabimento, nós não somos divindades, nós estamos pregando Cristo, nós somos pequenos. Aí o pastor lá, o responsável, ele magoou, né? Ficou chateado. E aí Barnabé voltou, ah, Paulo, você é o cara, aí surgiu a expressão, foi nessa, você é a ca... nossa camisa 10, mano. Mano, você é camisa 10. É. Brincadeira, viu, Joe? Estou sabendo que você estava sem não, velho. Aí tal, e aí, Barnabé veio lá decantando lá, né? Aí falou assim, nossa, você tem a mãe? Irmão. Ele falou assim, você tem a mãe? Falei, foi, foi na expressão, foi na né? época, do aramaico, o grego, você pode ver lá. Você está achando que eu estou mentindo? Aí Paulo fica reflexivo e fala assim, olha, o nosso mestre, um dia quando ele foi lá, adorado, né? Com as oliveiras. Depois teve a crucifixão, então tem alguma coisa. No outro dia... Uma emboscada, Paulo foi apedrejadíssimo e dado como morto. O gigante é que o salvou lá, né? Gaio, né? Não, não era Gaio, não. Vai falar o nome, que você não sabe. Hein? Tem um gigante lá que falou assim: morreu, vamos comemorar, vamos beber vinho. Hã? Isso é que eu ia falar. Na verdade, eu queria saber se você sabia, porque você, eu pedi que você tivesse a participação, nós nos falamos. Você é de qual cidade mesmo? Pois é, eu fui lá ontem, a gente combinou que ele falaria isso nesse momento do estudo, tá? Não foi assim que a gente fez? Pois bem. Então, aí eu comprei, vamos beber e tal, vamos comemorar, e para salvar Paulo e o pequeno Timóteo, né? Aí ele salva Paulo. E como que Timóteo vai se tornar um artista? O Evangelho vive em mim? Primeiro ele cuida de Paulo, aí ele chora a ausência de Paulo. E ele fez igual eu fiz com o Tim, com o Salieri e tal, não. Ele foi um pastor? Um médium e converteu ao cristianismo muitos dos apedrejadores que tiraram Paulo da presença física dele. Então o que Paulo fez foi desse modo. Eu ia comentar um outro também, teve esse... ah, não foi Paulo também, quando ele... ele já era impressionante essa coisa de ele servir e passar no outro dia, desfingirem ou apedrejarem. Né? Paulo tem umas coisas curiosas, ele estava dando uma aula lá, igual esse aqui, dando mó sono, né? e eu escutava. Tipo, ele ficou horas e horas falando. Ele já tinha inaugurado essa sala de aulas, aulas positiva. Porque eu, tipo, estava dormindo assim, junto da janela, pá, não sei se vocês conhecem esse episódio ou não. Aí o menino jovem dormiu, né? E caiu do terceiro andar, que equivaleria ao terceiro andar. De tantas horas que Paulo ficou falando, hein? Se vocês acham que vocês estão sofrendo com 50 minutos, tudo bem que lá era Paulo, né? Mas aí, eu, tipo, caio do terceiro andar. Não, pá, aí... Paulo desceu, reavivou, reanimou, dá, a gente dá nome espírito a gente fala ressuscitou, mas ressuscitou o Eutico lá e tal, não é politicamente correto não, vocês entenderam. Né? Aí ele reavivou o menino lá e tal, aí eu vi que Paulo era cara de pau mesmo. Subiu com o jovem, continuou dando aula, era madrugada, e ficou até de manhã, continuou aula. Eu não sei, eu primeiro que ele não deve ter ido para a janela, né? porque deve ter caído de novo. Então Paulo teve essa questão muito natural da passagem. É, é com muita naturalidade, por exemplo, que me impressiona também, por quê? Tem metáfora, né? Ele chega, antes um detalhe, quantas horas? Fala em metáfora, sejamos concretos, falta quanto tempo? Faltam dez minutos. Tem um pessoal que quer ajudar o grupo, fingindo que faltam dois minutos. Faltam dez minutos. Dez. Ela falou lá que faltam dois, está errado, dez minutos. Tá? Viu? não. Não. Então, tem uma metáfora, né? Quando ele, chega, quando ele chegou, teve aquele naufrágiozinho, ele chega à ilha de Malta. E o que, outra questão que me chama muita atenção é que Paulo chega lá e, e quando ele, eles vão se aquecer, né? Ele pega uma abraçada de madeiras assim para fazer fogo, né? Para poder se esquentar. Esse tempo todo sem luz do sol e tal. Aí, exatamente nas braçadas, porque Santa Teresa de Ávila diz assim, que Jesus muito ama, a quem muito faz sofrer, e Paulo pega aquele agalhado, pequitante de árvore, de madeira lá, e justamente no grupo, que ele pega, havia uma víbora, que morde a mão de Paulo, imagina, você foi apedrejado, você... Paulo quando ele, quando ele está preso com silas, ensanguentado, algema, imagina, algema, não é essa, essa bacaninha enferrujada ferrugem, nada disso, não. Lugar fétido. Imagina as infecções, aquela febre que durou meses e meses. A febre do deserto, com aquila e prisca, e as febres da floresta com Barnabé, então ele ensanguentado e no sangue ali, algema apertadíssima, e meia noite ele fala para Silas, olha o artista, vamos cantar? E canta, quando ele pega aquele tanto de madeira ali, a vibra morde a mão de Paulo, o que, que Paulo faz? Sacode a vibra, joga na fogueira e continua pregando, eles falaram assim, ele é o pior de todos os nativos, né? a própria deusa veio vingá-lo, gente, a víbora tinha status de deusa, aí que veio a expressão, um amigo que é poeta e é pesquisador linguiça você pode dizer assim, a expressão que a víbora pagou mico, veio dessa época, entendeu estava no aramaico, entendeu pagou mico, tá? na época em que o mico era um macaco, lá, muito comum naquela ilha de Malta, você pode ver lá que está, tô inventando, não, Senão pode pensar que está inventando, né quando ele joga essa víbora, Simbólico para mim fica o quê? Tem um tanto de circunstânciazinha que a gente encarece que não merece encarecimento. Né? Ah, a pessoa, você precisa ver o que a pessoa falou comigo. Ah não, com tudo que eu fiz pelo grupo lá, o pessoal me trata desse jeito. Ah não, o pessoal nem me considera, nem me cumprimentaram direito vocês imagina, com todo o empenho que o pessoal tem para um encontro desse, às vezes por uma coisinha pequena, a gente se melindra, desce, sai, separa, não conversa nunca mais, faz biquinho. Paulo foi mordido por uma víbora. Que era, na expressão que eles falam, era bam, bam, bam, lá da ilha, era víbora. Era bam, bam, bam, eles falam isso mesmo, tá? E ele desconsidera, por quê? É como nós devemos fazer. Agora considera, Paulo continua dando aula com Eutico. Paulo, que é assaltado na floresta, Paulo que tem a deserção do despreparadinho, né? João Marcos, que depois ficou preparado e o secretariou, aí se alguém falar assim, João Marcos desistiu da viagem, tem a ver com arte o que a gente está falando gente? Aproveita, se o evangelho vive em nós, eu, se eu for começar a falar de técnica, eu me contradigo. Né? Então João Marcos, no momento ele desiste, depois ele quer de novo e Paulo não permite, Barnabé fala, foi das primeiras expressões de nepotismo. Né? Se meu sobrinho não foi, eu não vou. Pronto. Então você não vai, com o evangelho na é experiência. Aí eles combinaram viajar em grupos diferentes. O pessoal fala, ah, mas Paulo foi duro com o jovem João Marcos. Não. João Marcos escreveu o evangelho. E foi um dos secretários de Paulo quando ele estava preso em Roma. Então teve um momento de Marcos, sim. E teve um modo de se engajar efetivamente no trabalho. Então Paulo, bem, sugestões concretas para essa trajetóriazinha final nossa, e desculpem não se pergunta em resposta, porque era o compromisso nosso trazer reflexões, né? Sermos cartas vivas, entendermos que se a produção não é individualística, isso é uma notícia boa, que nós estamos em comunidade espiritual, influenciam os espíritos na nossa vida, muito mais do que os supondes de ordinário, que são eles que vos dirigem. Por que, que no ato de criação, que a gente chama de criação, será diferente? E quem disse que nos é pequena ser partícipes? Dá segurança, dá pertencimento, pertencimento de afinidade. É o plano da realidade em que nós vivemos, em que nós viveremos. Nós respiramos e viveremos nele questão do domínio público, não é porque se está falando de um estado de anarquia, mas é entender que é, eu cheguei a um, aquele encontro em que estivemos, o pessoal fala, ah, nós usamos um, um poema, assim. o primeiro quando fala assim, eu acho curiosíssimo, né? atípico, né? mas nós usamos um poema lá na nossa, fé, ótimo e tal, tem problema não, falei, amigo, vocês estão nos ajudando, o nosso mal não pode sair fazendo incêndio, mas o bem tem que se propagar, a questão é o que? A, a natureza do uso, né? a pertinência da interpretação, não é verdade? Questões desse tipo, tudo bem que não se faça aberração que não se distorça, que não se contradiga que não atribua o mal que você não fez, não falou e não compactua, que se entenda que nos nossos erros, às vezes as pessoas vão e corrigem, eu já é, de, detalhe de letra, né Uns dois erros, assim seja, tem um erro lá, de uma questão lá de de, de pessoa tem uns detalhes, em vai deparando assim e então, tal, e que alguém pega ah, mudei porque aquilo ali estava errado, ótimo excelente é, aquela da cavatina cantilena. Tá? Um dia o Tim mostrou para Eu não sei que viagem foi aquela que eu arrumei, não não sei porque que eu pus daquele jeito. E de azar que o Tinho musicou, ele consegue musicar tudo. Eu falei, então, mas que é a letra. Eu tenho até com medo de conversar com o Tinho agora, porque não faz música. né? O Asa também tem que tomar cuidado. Mas... Aí ele musicou a questão lá. Eu falei assim: Puxa, eu escrevi, foi assim mesmo, ficou esquisito. O que, é que significa isso? Agora nós temos um problema. <risos> então isso acontece, agora se dentro da essência é feito uso, se é interpretação se é domínio, se canta se, se é, propaga e tal, que o bem chegue importantíssimo é, Jesus fala de algumas questões que aí é para cada um de nós né? guardar, ele próprio faz essa psicanálise, quando ele diz por exemplo olha, quando a gente fala em Marx né, Karl Marx Jesus já tratava essa questão do, quando fala do, que o, o fazer determina a forma de consciência, ó, Jesus já fala o seguinte, tudo que ligares na terra, ficará ligado no céu. Pensa em termos de linguagem, Jesus praticamente está dizendo, tudo que a gente ligar no, no mundo da matéria, ficará ligado no mundo das ideias. Tudo que nós ligarmos no concreto, ficará ligado na consciência. Ele também fala que o homem bom tira boas coisas do seu bom coração. Então não tem como nós desconectarmos que a nossa reforma moral, que a nossa melhoria, reflete nas nossas concepções, ou nas nossas é, cumplicidades do bem. Quando Jesus diz que é, a cada um segundo suas obras, também nisso nós temos... É, o compartilhamento dessa riqueza. Quando ele fala que nós já recebemos a nossa recompensa. Também nós estamos sendo. É, né, remunerados né. Nós estamos nos alimentando daquele alimento que nós servimos. Isso é dialético. Quando Jesus diz que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Aí também né. As nossas imperfeições nos supliciam, elas nos torturam, elas nos prejudicam. E aí uma metáfora, para que possamos de minha parte fechar, tá? eu, eu uso o tempo na medida do, do assunto, né? Porque o assunto é, é muito maior. Mas quando eu entendo que eu vou começar a ficar repetitivo, eu faço o tempo, tá? Só para fechar. Uma vez eu cheguei à casa do meu sogro lá e e eu, me impressionou, porque havia um passarinho assim, e, ele ficou, o tempo que a gente ficou conversando, o passarinho ficou no muro, lá parado e tal, e não era pardal, não, era passarinho cantor mesmo, não sei qual, não lembro não, aí eu falei para ele, mas aquele passarinho fica ali o tempo todo, ele fala, ele está vigiando a água, vigiando a água, é. a gente coloca uma água ali para o Papa Mel, <risos> e ele espanta os passarinhos, porque ele fica tomando a água, e não gosta que outros passarinhos tomem da água porque que é a metáfora que eu acho que vocês já entenderam né com o tempo ele vai esquecer que ele sabe voar por causa de água uma água que não foi ele que colocou e que ele não está confiando que o meu sogro ia colocar outra água quando a água acabasse não somos nós? Jesus está ali ó Colocando aquela água gostosa lá para gente, o papamel né? E a gente faz o quê? Às vezes fica vigiando a arte, tentando ter ideia primeiro, achando que a ideia é nossa, achando que é propriedade, achando que é autoria, achando que é um renome, achando que é uma reputação, que os outros nos devem algum tributo. Não é melhor voar? Tá? Bem, então a gente agradece aos amigos pela escuta, pela acolhida. Espero, devagação é claro, não vou fazer, espero não ter devagado muito. Eu não vou, não vou fazer uma contradição filosófica dessa. Mas espero que vocês tenham conseguido salvar a, a conversa relacionando com o tema em vocês, tá? Obrigado por tudo.